Bom, boa tarde, pessoal, ou boa noite a todos, né, então temos uma oportunidade hoje de conversar um pouquinho sobre redação, é uma temática, assim, na verdade exigiria várias, vários encontros, né, e muitas horas para a gente conversar sobre redação, tem muito assunto, tá, mas eu vou tentar ser, em breve, ser objetiva, mas tentar passar as informações mais importantes para vocês. Ok? Então vamos dar início, né? Então, eu sei que tem um pessoal uh, de fora do, do IFRS Campus Ibirubá, então, uma breve apresentação. né, Eu sou a professora Paula, professora de português e inglês, e eu já venho trabalhando com a temática redação há algum tempo. Então, eu era monitora num curso de pré-vestibular em Santa Maria, monitora nas aulas de redação, auxiliava na correção, e por três anos eu trabalhei na banca de avaliação das redações do vestibular da UFSM, então em 2015, 2012, 2013 e 2014. Em 2015 eles começaram a adotar o Enem e daí não fizeram mais vestibular. Então, a ideia é passar um pouquinho, né, de informações para vocês e a gente conseguir dialogar um pouco e desmistificar, né, essa questão da redação, é tão complexo, será que a escrita, ela é tão complexa assim? Vamos, vamos bater um papo sobre isso hoje, ok? Então, a redação, ela é junto com a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, e também com a prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Então, ela está prevista para o primeiro dia do Enem, da aplicação do Enem, né, no dia 17 de janeiro. Ok? Observem já que, pelo, pela quantidade de conteúdos, né, diferentes áreas envolvidas, a redação exige que já se tenha um certo preparo, né, antecipado para fazê-lo porque são várias áreas do conhecimento ali, várias disciplinas, né, então não é todo o tempo só para a redação. Então, aí a gente já consegue pensar que tem que ter um certo, certo preparo para não perder tempo, como a gente diz, no momento de realizar. Lucas, seja bem-vindo. Primeiramente, vamos uh, analisar um pouquinho, né, o que que é avaliada nessa redação. Vocês escrevem o texto, mas como esse texto ele é avaliado, ele é corrigido, que itens são considerados. Então o Enem, na avalia nas avaliações do Enem, é por competências. Então a redação, ela é avaliada a partir de cinco competências. Serão cinco itens, né, cinco critérios que são olhados na redação de vocês. Então, a competência um, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Em outras palavras, saber utilizar a língua padrão, né, então evitar aquela linguagem mais coloquial, aquela linguagem mais utilizada entre amigos, né, utilizar uma linguagem mais formal, certo? e respeitando, né, as questões de ortografia, as questões da língua portuguesa, né, a questão da escrita das palavras. Ok? Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto, dissertativo, argumentativo, em prosa. Então, na verdade, essa competência 2, ela está associada com o tema da redação, né, porque a importância de compreender a proposta da redação, justamente para não fugir ao tema, né, não escrever sobre outro assunto, ou não, uh, se você não compreende exatamente qual é a delimitação do tema, você pode fazer uma ao Tema, né, você não vai contemplar o tema que está sendo demandado. Ok? Aplicar os conceitos de várias áreas do conhecimento, então, principalmente a questão dos argumentos, né, trazer citações de filósofos, trazer conhecimento da história, trazer conhecimento de geografia, tudo isso ajuda a enriquecer o texto, né, tornar o texto mais dissertativo, mais uh, persuasivo, certo? Porque qual é a intenção no texto dissertativo argumentativo? Convencer o leitor. Então, quanto mais conhecimento você conseguir agregar no texto, mais convincente ele se torna. Ok? Ok? E ali, os limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, né? Então, toda dissertação, ela tem caráter argumentativo, e é muito importante não confundir com o texto descritivo. ok Muito importante não confundir com o texto descritivo, uma descrição, uma narração. São outros estilos, né? não é a mesma coisa que o dissertativo argumentativo. Então, na redação tem que prevalecer o dissertativo argumentativo, certo? Então, não cabe contar história, né, não cabe outra, outro gênero aqui. E competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Como você articula os argumentos que você tem para defender a sua tese? E esses argumentos, entre eles, eles têm que ter uma relação para que eles não fiquem soltos no texto. Certo? Competência 4 demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E na competência 4 entra exatamente aqueles mecanismos da língua portuguesa, os nossos operadores argumentativos, as nossas conjunções, aqueles elementos que fazem com que um conjunto de frases se torne um texto né, um conjunto de palavras adquire sentido formando uma frase, e esse conjunto de frases, a partir do uso de operadores, de conjunções, se forma um texto, né, se constrói o um sentido. Okay? E a competência 5, ela está associada com a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, a parte final da redação vem a proposta de intervenção, né, e essa proposta de intervenção tem que estar cabível dentro do, dos direitos humanos, né, sem ofender qualquer tipo, grupo, raça, certo? Então é a partir dessas cinco competências que o texto é avaliado. E nessas cinco competências ele está dividido em seis níveis, né, então nível 0, nota zero, nível 1, um, nota 40, nível 2 nota 80, nível 3 nota 120, nível 4 nota 160 e nível 5 nota 200. Assim, avaliar a redação de vocês pode variar a nota de 0 a 1000. Tá? Considerando que, né? Quem é que vai ficar no nível 5 com 200 pontos? Por exemplo, olhando a competência 1, um, que é o domínio da modalidade escrita formal. Ó, 200 pontos, né, maior pontuação quem tem um excelente domínio da modalidade escrita. 160 pontos quem tem um bom domínio da modalidade escrita. 120 pontos quem tem um domínio mediano da modalidade escrita. 80 pontos quando demonstra um domínio insuficiente na modalidade escrita, 40 pontos é um domínio precário e 0 pontos demonstra desconhecimento da língua portuguesa. Então, é dentro dessa pontuação aqui, né, então vai ser lido o texto e vai se selecionar qual é o nível em que o texto se encontra, e okay? a partir disso é dada a pontuação. Tanto para a competência 1, um, quanto para as demais competências. E a redação, pode ganhar nota zero? O que, que vocês acham? Sim, né, temos algumas situações em que a nota pode ser zerada. Então, fuga total ao tema o que é possível quando não se compreende exatamente qual é a proposta da redação, não obediência à estrutura dissertativa-argumentativa, quando o texto ele apresenta muito mais um caráter narrativo ou um caráter descritivo, extensão de até sete linhas. Então, o texto com menos de sete linhas ou sete linhas, ele é considerado texto insuficiente. Então, para ser corrigido, ele tem que ter mais de sete linhas. Ok? Título conta? Sim, título conta como, entra na contagem das linhas, mas o título não é avaliado dentro de nenhuma das competências, mas ele vale para a contagem das linhas, sim. Né? Um, então, apenas cópia integral de texto motivador ou proposta de redação, e ou os textos motivadores apresentados no caderno de questão. Então, temos os textos motivadores, né, e quando o texto, a redação, apresenta uma cópia do texto motivador, essas linhas são descontadas. Corre-se o risco se a redação não estiver muito grande, né, de que descontando essas linhas, vai faltar para sete linhas. Então, essa cópia, na íntegra, ela acaba prejudicando a redação. Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação. Então, colocar números, sinais gráficos, fazer cálculos, né, tudo que não é comum ao texto, isso aí, se for demasiadamente, pode gerar uma, uma nota zero. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Então você sabia um fato histórico, você considera aquele fato histórico muito relevante e você o texto. Mas pode ser que você não consiga fazer esse link com o tema ou você não consegue fazer o link com os seus argumentos, e aquela parte do texto, ela fica totalmente solta. Né? É o que a gente diz assim, ah, parece que ele colocou para encher linguiça. Né? Então, isso também pode dar um caráter bastante negativo à, à redação. É zerado também quando contém assinatura, nome, apelido, rúbrica, fora do local designado para assinatura do participante. Quando o texto está em língua estrangeiro, não é considerado, né? e quando a folha de redação está em branco, mesmo que se entregue a folha rascunho, porque o que vale é a folha oficial. Então tem que cuidar essa questão do tempo, né, para ver se vai dar tempo realmente de passar a limpo, porque é aquela que vale. E? Então, essas mesmas uh, elementos que podem zerar a redação, elas estão junto, são mencionados, né, junto nas instruções para a redação. Então, na parte da prova em que tem a proposta de redação, vocês têm essas instruções para a redação. Tá? Mais ou menos as mesmas instruções. falou ali que não é possível, né, não é interessante fazer uma cópia, na íntegra, do texto motivador. Tá, mas o texto motivador está ali, você, suponhamos que você não leu muito sobre aquele assunto, né, não temos como saber qual vai ser o tema da redação. Então, por mais que você tenha lido, né, um arcabouço considerável, pode ser que exatamente sobre aquele assunto você não tenha lido. Então vocês têm os textos motivadores que podem auxiliar, porém não se pode fazer a cópia na íntegra. Qual uma alternativa para isso? Fazer uma paráfrase. Vocês lembram o que é paráfrase? Alguém pode me dar um auxílio? Talvez pensar na diferença entre paráfrase e paródia. Alguém arrisca? O que quer fazer a paráfrase de um texto? Não temos voluntários no momento? Ok. Então, a paráfrase, ela tem o compromisso de transmitir a mesma mensagem do texto original, certo? Porém, utilizando-se outras palavras, né, escrevendo de outra forma, mas mantendo a mesma mensagem. Então, na paráfrase nós não vamos ter cópia, ipsis literis, né, cópia literal do que está no texto original. E então, a paráfrase é uma possibilidade, sim, para a gente usufruir do texto motivador que está sendo ofertado na prova, né, conseguirmos informações sobre aquele assunto e não perdermos nota, não ser descontado ponto com essa questão. Ok? Então, aqui é um exemplo de um texto motivador da prova de 2018, né, e nós temos alguns dados aqui sobre a utilização da internet. Na sequência, nós temos dois fragmentos de redação de candidatos daquele ano, e os dois fizeram usos diferentes daquele texto motivador. Então, no primeiro, né, cerca de 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais utilizam a internet. Cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade utilizam a internet. E 25% das pessoas de 60 anos ou mais utilizam a internet. Então, o que acontece nesse fragmento aqui é exatamente uma cópia dos dados que estão que estão nesse infográfico, né, nesse texto motivador que foi ofertado. Certo? 64,7, 65,5, 85, 25%. Então é exatamente a mesma informação com as mesmas palavras. Então esse foi um uso, uma forma, né, que foi utilizado. No outro texto, vamos ver. Segundo dados do IBGE, do ano de mil, de 2016, desculpa, 64,7% da população brasileira utiliza a internet, nas idades de 10 anos ou mais. Ou seja, a maioria destas pessoas podem ser influenciadas pelo controle de dados na internet, a usar, ao usar determinadas páginas virtuais, sem se darem conta. Então, o que, que nós temos? É diferente do primeiro fragmento? Sim, né, nós temos a menção, à fonte, ó, segundo dados do IBGE, do ano 2016, ok, foi retirado um dado daquele infográfico, né, o dado ali, estatísticas, porcentagem, na verdade, 64,7%, e foi trabalhada essa informação, né, a formação foi descrita, mas foi trabalhado a partir disso, onde começa ali, ou seja, a maioria das, destas pessoas podem ser influenciadas, então tem um pensamento, tem um raciocínio do autor a partir desse dado que foi disponibilizado. Então, enquanto esse primeiro fragmento a gente considera uma cópia literal, né, dos dados que são apresentados no infográfico, no segundo texto, nós temos uma paráfrase, um exemplo de paráfrase, o que é aceito, tá? Então, a menção da fonte, a escolha de uma, um dado, uma informação, uh, complementa-se essa informação, então não é uma cópia, simplesmente uma cópia, tá? Essa informação, ela é trabalhada. Okay? E é isso que explica, né, como é que a gente pode utilizá-lo. Então o uso de dados e de fontes, de, de fontes dos textos motivadores, por exemplo, não deve ser considerado cópia quando essas informações forem descritas, comparadas ou trabalhadas. O único caso em que marcamos dados e fontes como cópia é quando o participante copia os dados exatamente na mesma sequência em que aparecem nos textos, né, então, com base nessa informação, vocês já sabem como é que vocês vão poder utilizar melhor esses textos motivadores, certo? Não é proibido o uso, mas vocês podem utilizar de forma a enriquecer o texto de vocês, evitando a cópia, né, fazendo a paráfrase, ok? Então, em linhas gerais, né, o que que é permitido, aqui, um texto com mais de sete linhas escritas, em língua portuguesa, que seja uma produção própria do participante, dentro do tema e do tipo textual, né, obedecendo ao tema, a proposta da redação, sendo um texto dissertativo argumentativo, sem desenhos, impropérios ou outras formas de anulação identificação e tentativas de zombar do exame. Então, tem redações que, no meio do texto, né, tem alguma explicação do candidato, fui surpreendido por essa temática de redação, né, isso não cabe no texto, tá. E elementos, então, que podem ser considerados, uh, podem auxiliar, né, na, na, zerar a redação. Formas elementares de anulação, então, risco, uh, desenhos, assinatura, nome, a cópia, né, do texto motivador na íntegra, fuga o tema, não atendimento ao tipo textual, e quando apresenta também uma parte desconectada, porque essa parte desconectada não vai ser contada as linhas, então pode ser que o candidato não atinja a, o número mínimo de sete linhas. Então, alguns dados, né, parece que, ah, mas é, ah, é difícil, né, tu vai zerar uma redação, mas isso acontece, né, então, redações em branco, 56.945 no Enem 2019, fuga o tema, mais de 40 mil, cópia do texto motivador, mais de 23 mil, e alguns outros motivos que também levam a zero. Então, essas questões têm que ser cuidadas, sim, têm que ser consideradas, ok? Sobre a estrutura, então, do texto, né, como é que é essa estrutura dessa redação, como é que nós organizamos esse texto? Então, o Enem, ele tem uma estrutura bastante uh, fixa. A apresentação do tema e da tese, normalmente no primeiro parágrafo, os argumentos, normalmente é no desenvolvimento, e a proposta de intervenção é a nossa conclusão do texto, ok? Então, vamos aprender a partir de exemplos? A gente tem algumas redações que ganharam nota mil, ou seja, elas foram super bem avaliadas com a nota máxima nas cinco competências, tá? no Enem 2019. Ao total foram 53 avaliações com nota mil. Pelo quantitativo de pessoas, né, participantes, 53 é um número bastante baixo. Mas, será que essas redações têm algo muito diferente? Será que esses participantes apresentaram algo que fosse muito, muito uh, diferente do, do texto normal? E que vocês acham? Será que tem algum mito, algum, algo sobrenatural para conseguir tirar mil numa nota, numa redação? Vamos ver, vamos dar uma olhadinha aqui, então. Então, a proposta de redação de 2019, né, a partir da leitura dos textos motivadores, eram quatro textos motivadores. E com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Que conhecimentos são esses? Alguém tem alguma sugestão aí? O pessoal, não quer interagir hoje? Não? Então, esse conhecimento adquirido ao longo da formação não é nada mais do que as nossas leituras, né? Nosso conhecimento de mundo, que nós sabemos de notícias, de acontecimentos, certo? É as informações que nós vamos adquirindo no dia a dia e que nós podemos utilizar no nosso texto, tá? Aí a importância da leitura, aí a importância de manter-se bastante atualizado, quanto aos assuntos, ao cotidiano, ok? Voltando ali para a proposta, então. Redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, aqui nós temos o tema, né, democratização do acesso ao cinema no Brasil, a proposta já deixa bem indicado que tem que ser apresentada uma proposta de intervenção, o que, que tem que ser feito, né, o que, que o candidato vai sugerir seja feito para que haja essa democratização do acesso, ok? E fica bem claro, né, que o texto é dissertativo argumentativo, tem que apresentar os argumentos, tem que apresentar o fato, fatos, e tem que defender o ponto de vista. Então, a proposta já deixa bastante claro o que que está sendo demandado, ok? Então, eu peguei depoimento de alguns uh, participantes, alguns candidatos, que tiraram nota mil, o que será que tem de, de comum entre eles, né, eu vou deixar um tempinho aí, um, uns dois minutinhos para vocês lerem. O que, que tem de comum, o que que vocês destacam, o que que eles fizeram para ter essa nota, né, conseguirem atingir uma nota tão uh, importante, nota máxima na, na redação. Posso deixar uns minutinhos? Certo, pessoal? Ok, já obtive uma confirmação aqui. <risos> ok, Helena, obrigada. Então, vamos ver se a gente destacou os mesmos aspectos, tá? Então, a Ana Clara, né, o que que eu destaquei aqui, o que que foi importante para ela, o que que ela considera que foi importante para ela obter essa nota? Treinou muito e fazia pelo menos duas redações por semana, e sempre ela tentava entender o que deveria mudar e acabar com os erros, né. Então essa questão que é escrita, ela é uma prática, ela exige treino, certo? E é também a questão de entender o que que está equivocado, o que que pode ser melhorado. Então, entender a escrita como um processo, né, você faz uma primeira versão do texto, é muito importante, ou que você passe para outra pessoa revisar, ou você mesmo, após passar alguns dias, você revisa o texto, ok, para tentar identificar o que que pode ser melhorado. Então, o texto não é algo acabado, né, você escreveu, nunca mais vai encostar naquele texto. Para melhorar a escrita, para entender o que, que está sendo feito de forma equivocada, você tem que revisitar o texto, reler o texto, tá? O Augusto, me preparei emocionalmente para ficar tranquilo no dia da prova. Em que situação que a gente consegue ficar tranquilo em uma avaliação? Quando a gente está seguro, quando a gente está confiante, uh, quando a gente se sente preparado, certo? Em termos da redação, para se sentir confiante, só escrevendo, ok? Né? Só com aquela escrita. E o Augusto também traz uma outra observação muito importante, anotar possíveis repertórios socioculturais como citações, teorias e dados de outras áreas do conhecimento, como história e filosofia. Então, ele conseguiu, né, fazer um, um compilado de informações, uh, de fatos históricos, uh, conhecimento geográfico, que ele conseguia associar com possíveis temáticas de redação. E a Naira fazia redação toda semana e perto do Enem fazia quatro ou cinco redações por semana. Então, a gente observa que não teve nenhum milagre, assim, né, para eles conseguirem tirar uma nota mil, mas teve, sim, muito esforço, muita dedicação. Tá? Então, algumas... É possível tirar, vocês tirarem? Sim. Só que isso demanda Esforço, demanda dedicação, demanda empenho também. Okay? Então, nós vamos ver o texto da Ana Clara. E o que, que esse texto tem de, de especial, será? O que, que esse texto tem de diferente? Né? Por que, que tirou uma nota tão, tão alta? O que, que esse texto tem de tão importante assim? Vamos ver. Lembrando que o assunto é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tá? Então, embora a Constituição Federal, de 1988, assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema, isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Rapidinho, vocês conseguem identificar onde é que está delimitado o tema, onde é que está mais ou menos a tese que ela vai defender? Uh, nós temos alguma sinalização de argumento? deixar um tempinho para vocês identificarem esses elementos no primeiro parágrafo aqui. Ok, Iago. Mais ou menos por aí, sim. Uhum. Vamos dar uma olhadinha lá. Então, é que você foi um pouquinho, um pouquinho além ali, né? Mas é uma possibilidade. Uhum. Os grandes centros, né? O eixo Rio-São Paulo, perfeito e ele, quando fala em perfil das pessoas que vão às exibições, né, esse perfil pode estar associado com a classe econômica. Uhum, exato. Vamos ver ali no texto. Então, para apresentar esse tema, para fazer essa contextualização inicial, né, avisar o leitor qual é o tema da redação, o tema daquele texto, ela acaba se utilizando da legislação. Então a Constituição Federal de 88, né, a questão de todos ter acesso à cultura, principalmente, da ela complementa, né, principalmente no que diz respeito ao cinema. Então essa é a ideia, e okay? é o tema, né? E o, uh, quando ela fala aqui, ó, não não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Essa é a tese dela. Ok? Que essa democratização do cinema ainda é limitada. Como argumentos aqui, ela vai relacionar com as causas disso, quais são as possíveis causas para isso, para não ser todos que tenham acesso. Então isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos, é um argumento, é uma causa que ela aponta, e concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então esse é um segundo argumento, também uma causa, que ela relaciona com o não acesso às salas de cinema, certo? Como será que ela vai desenvolver esse texto na sequência? Né, ela já apresentou o tema, apresentou a tese, e sinalizou dois possíveis argumentos. O que, que a gente vai ter na sequência, então? Na sequência, ela acaba desenvolvendo esses argumentos. Então, no primeiro parágrafo, é tema, tese, sinalização dos argumentos. No segundo parágrafo, ela vai trabalhar com o primeiro argumento. Então, não adianta a gente só dar o argumento, né, a gente tem que desenvolvê-lo. E é exatamente isso que ela faz no segundo parágrafo, ok? Então, é relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico e que ela fez nessas primeiras quatro linhas ela repetiu ela retomou o argumento né aquela primeira causa que ela tinha mencionado só que utilizando outras palavras para daí ela começar a desenvolver esse argumento então essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, aqui ela começa a delimitar o assunto, né, aqui que ela um, permite que não haja uma, uma fuga, né, então ela faz uma contextualização geral e daí ela puxa para o cinema, daí que ela vai especificar para o cinema, conforme a proposta da redação já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Observem que os centros culturais como sinônimo de cinema. Né? Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira, por Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais por privar a população das periferias, do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Então, aqui ela coloca dois argumentos, né, ela coloca dois fatos que estão associados a essa causa aqui. Vamos vê-los, ok. Então, aquilo que eu estava comentando, né, em vermelho retoma a causa, que ela já tinha apresentado na introdução. Aqui ela vai especificar que é cinema, para não ter fuga, ok? E depois ela apresenta dois argumentos aqui que vão auxiliar nessa causa aqui, para defender a causa. Mas de onde será? Será que é um conhecimento que ela tinha? Será que ela leu e lembrava? Na verdade, ela fez uso do texto motivador. Então, ela pegou um fragmento do texto motivador e fez uma paráfrase. Né? Então, essa parte que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Isso é uma paráfrase do texto motivador, onde começa ali, ó. O número de cinemas duplicou até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Então, aqui, ó, detentor do poder econômico, renda mais alta, uh, reduzido o espaço, né, aqui foi só as grandes cidades, então, na verdade, a gente vê uma paráfrase aqui. A outra informação, dizendo que foi privada, se privou a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer. Também é uma informação que estava no texto motivador. Ó, populações inteiras foram excluídas do universo do cinema, ou continuam mal atendidas. O norte e o nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Então, também fez uma paráfrase desta informação aqui, para compor, para dar mais veracidade ao texto dela, ok? Fica bem nítido, né, que não se trata de uma cópia, se trata de utilizar a informação, mas reescrita, trabalhar com essa informação, encaixar essa informação no seu texto, certo? E as outras informações que tem naquele parágrafo, né? Os 17% da população que frequentam o cinema, os centros culturais. Eles foram retirados desse infográfico aqui. Ó, 17% da população frequenta o cinema. Observem que ela acrescentou apenas, né? Um operador argumentativo com caráter de ênfase muito importante, ok? Não colocou cinema, né, colocou centros culturais em questão, utilização de expressões sinonímias para evitar a repetição, também é um recurso muito importante. E de onde ela tirou o livro, né, Raízes do Brasil, aquela citação de Sérgio Buarque de Holanda? Leituras prévias, né, possivelmente uma leitura, algo que ela já tinha conhecimento, ok? Ela poderia usar essa citação em outras situações, né, falar da segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira. Podemos pensar em segregação social, como a gente fala, em grupos de minoria, indígenas, pretos, pardos, Uh, grupo LGBT, certo? Então, segregação social não precisa ser só uh, quanto à questão econômica, né, que os grupos se distinguem pela diferente classe social, segregação social não só por ter acesso ou não a um determinado bem cultural, então são frases que são fáceis de encaixar em outra temática de redação, ela fez muito bem esse, esse jogo, né, ela fez esse repertório de citações e ela conseguiu usar essa citação ali. Porque segregação racial é muito amplo, então ela poderia utilizar isso em diferentes textos. Tá? Desde que fizesse a costura, né, como ela fez aqui. Desde que ela organizasse, conseguisse relacionar essa ideia com as demais ideias do texto. Hein? Terceiro parágrafo do texto. Então, no segundo parágrafo, ela uh, desenvolveu uma das causas, no terceiro parágrafo, ela vai desenvolver a outra causa que ela apontou na introdução. Então, paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante, para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Isso tão aqui, essas três primeiras linhas, novamente ela retoma a causa que ela apresentou na introdução, tá? Mas ela retoma utilizando outras outras palavras, ok? E a partir daqui ela vai desenvolver. Então, isso é retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive. E assim, mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade. Não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Ok? Então, novamente, aqui ela faz uso, né, de uma leitura prévia, ela lembra um texto que tem uma, um livro, né, que tem uma história, uma narrativa, que pode ajudar a compreender essa questão de não ter acesso e das pessoas menos favorecidas uh, considerarem que a cultura não é para eles, Ok? Teríamos outros livros que também poderiam se encaixar nessa situação? Certamente, né? A questão é você ler o livro, né, compreender a história e pensar que temáticas, como é que poderia utilizar esse livro em uma redação? Qual a temática principal do livro? Como é que a gente pode mencionar esse livro, então, na redação? Tá? que é bem isso que ela faz, né. Para finalizar o texto, então, na conclusão, dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema, de baixo custo ou gratuitas, nas periferias brasileiras, por meio da inclusão desse objetivo, na lei de diretrizes orçamentárias, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. O que nós temos aqui, né, quando eu disse é imperativo, ou seja, é necessário que se faça é, o que que é o verbo imperativo? Ele demanda que uma ação seja realizada. Então, na verdade, aqui ó, é imperativo que o Ministério da Economia é uma proposta de intervenção, é algo que ela está propondo diante da problemática, diante do não acesso ao cinema. Ok? E ela continua. Além disso, Cabe às instituições de ensino, eu vou fechar a porta aqui, pessoal. Barulho da chuva, eu acho que está atrapalhando. Continuando. Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais. Desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes." Então, o que que a gente tem a partir daquele além disso, né, nosso além disso, uma conjunção, marcando acréscimo, adição de ideias, ok? Então, ela acrescenta mais uma proposta de intervenção. Então, na verdade, nessa conclusão, a gente tem a apresentação de duas propostas, certo? Além de apresentar essas duas propostas, ela complementa. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Então, ela ainda apresenta, se essas duas propostas, elas forem executadas, qual a consequência? A gente vai ter... O que? A democratização da cultura. Então, é mais uma forma de tentar convencer o leitor, né? Apresentou as propostas, se elas forem realizadas, vamos ter esse benefício. Ok? Vamos lá. Então, aqui, eu já conversei com vocês, né? Proposta de intervenção 1, proposta de intervenção 2. O que a gente consegue observar, então, em relação ao movimento do texto, né? Como é que esse, esse texto, ele consegue ser tão circular, ele consegue formar uma unidade? A gente tem um diálogo, a gente tem um estabelecimento ali de uma relação entre o primeiro parágrafo e a conclusão. Se no primeiro parágrafo ela aponta duas causas, para o não acesso, na conclusão, o que? Duas propostas de intervenção, que venham a eliminar, a amenizar aquelas causas, tá? Então, esse movimento que ela faz é muito importante, né, se nós temos que que há uma concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos, a ideia é construir salas de cinema nas periferias. Se nós temos que ter essa concepção cultural de que a arte é só para os mais favorecidos, a ideia é levar os menos favorecidos a ter acesso e, assim, desconstruir essa ideia de elitização da cultura. ok? Então, é isso que faz com que o texto tenha uma unidade, né? Ela apresenta os, as causas, ela desenvolve essas causas e ela propõe algo para eliminar essas causas, né? Amenizar esse, essas causas né, dessa problemática. Certo? Então, o que a gente pode observar que nós temos que cuidar muito no nosso texto, é essa organização textual, é como ocorre esse planejamento. Desculpa, mas o cachorrinho aqui estava impertinente para o lado de fora. Então... Como é que ela organizou, né, na introdução? O que que acontece? Apresenta problemática e elencou as duas causas, dois fatores que podem estar associados a essa problemática, certo? No segundo e terceiro parágrafo, que seria um desenvolvimento, ela disserta, né, escreve, desenvolve as duas causas. Segundo parágrafo, uma delas, no terceiro parágrafo, a outra causa. E na conclusão, então, ela reafirma a problemática e apresenta duas propostas de intervenção, uma para cada causa. Então, essa organização, esse planejamento aqui, que garante que o texto vai ter um desenvolvimento. Que o texto, ele não vai ser um texto circular, que não vai ter uma repetição, que não é sempre a mesma ideia dita de formas diferentes, tá? Então, uma das primeiras orientações, assim, quando estiver escrevendo os textos de vocês, é cuidar isso. Vocês mesmos traçarem um, um esboço, né? Introdução. Ah, eu vou apresentar a temática e vou associar a temática com dois elementos, né? Duas causas. Poderia ser duas consequências também, Cuidar para que o desenvolvimento, essas causas, elas sejam retomadas e desenvolvidas. E na conclusão, especificamente na redação do Enem, tem que ter uma proposta de intervenção. Algo, uma solução de caráter social que venha a responder, né, a essa, a essa problemática, mudar, propor uma mudança nessa problemática. Ok? Uma questão, será que a gente organizando o texto assim, a gente tem partes ou fragmentos que ficam desconectados? Não, a chance é bem menor, porque nós já temos bem delimitado. Aqui vamos fazer isso, no segundo e terceiro isso, e no quarto parágrafo vamos retomar, né, e comentar sobre isso e isso. Então, na verdade, fica muito mais difícil de nós nos perdermos, né? Ou, uh, como a gente diz mesmo, ah, me empolguei, fui escrevendo e depois eu me perdi. Se você tiver essa linha, se você tiver esse raciocínio já esboçado, você não se perde tão facilmente assim. Okay? Também, para manter essa unidade, né? dar uma unidade para esse texto, porque ele faça sentido, nós temos a progressão textual. O que, que é isso? Então, ela utiliza muito de sinônimos para retomar o que já foi mencionado, sem que precise repetir e repetir, ok? Por exemplo, em azul, né, ó, Constituição Federal assegure o acesso à cultura, não há o cumprimento dessa garantia. Garantia é o quê? É esse, assegurar o acesso à cultura, então, ela está retomando, né, com a palavra garantia, com as palavras, né, garantia, dessa garantia, ela retoma o que já foi mencionado. Ok? Principalmente no que diz respeito ao cinema. Então, isso, isso, o que? Não cumprimento, né, do acesso à cultura. Então, lembrando o nosso isso aqui para retomar algo que já foi mencionado. Ok? No outro parágrafo, ela começa falando sobre como é que as cidades brasileiras foram construídas. Depois, para retomar essa forma como a sociedade, as cidades brasileiras foram construídas, ela utiliza essa dinâmica, tá? Então, utilização de sinônimos. Observar aqui em rosa, ela faz um comentário mais geral da cultura, e daí ela faz uma delimitação para o cinema, conforme a proposta da redação, né? Principalmente no que diz respeito ao cinema. No outro parágrafo, não foi diferente com a chegada do cinema. Então, ela não deixa de fora o tema principal da redação. Primeiramente, nesse sentido, então, são recursos que a gente tem na língua portuguesa para conseguir organizar o texto, né, primeiramente, dar aquela ideia de sequência, então ela vai falar disso, mas ela vai dar continuidade depois, ou nesse sentido, dar sequência ao texto, né, considerar o raciocínio que já foi expresso, ok, os próximos dois parágrafos, então, Paralelo a isso, qual seria a conjunção, né, que nós poderíamos utilizar? Ok, estou valendo uma consideração do Iago aqui, exatamente. Então, paralelo a isso, quer dizer que ao mesmo tempo em que isso acontece, acontece um outro fato, né, então aqui é um acréscimo, tá? Paralelo a isso com essa ideia de acréscimo, mesma ideia expressa pela nossa conjunção, além disso, uh, somando-se a isso, tá? Vale também, né? Também já faz uma ligação com o que foi dito antes, ok? A importância do nosso assim, ali, que dá uma ideia de consequência. Do que que vem depois, né? Relação de causa e consequência. Ok? Conclusão, né? O que que seriam as nossas conjunções conclusivas? Dessa forma, portanto, logo, desse modo, contudo, podemos usar... O que vocês acham? Cabe um contudo junto ali? Não, né? Contudo, ele vem explicar uma adversidade. Contudo é para expressar algo contrário ao que vinha sendo dito antes. Então, na conclusão, a gente não vai colocar nada que é contrário ao que estava sendo mencionado. A gente vai, sim, fazer uma síntese, uma retomada do que já foi dito. Então, ali no lugar, também, dessa forma, poderíamos ter portanto, logo, desse modo, ok? Nessa lógica, também, dessa ideia, né, seguindo mesmo o raciocínio, dessa ideia de sequência. O, além disso, que nós já comentamos, para o acréscimo de uma outra proposta de intervenção, então, um papel super importante das conjunções. E o feito isso, né, para expressar qual a consequência se essas propostas forem realmente executadas, certo? Então, é esses elementos linguísticos que eles são avaliados em uma das competências que a gente mencionou, e é esses elementos que eles garantem a unidade, que esse texto seja coeso, que esse texto faça sentido, tá? que não tenha partes desconectadas, né? Ele faz, na verdade, a conexão. Ou é a conexão entre um parágrafo e outro, ou é a conexão das frases dentro do próprio parágrafo. Ok? Então, com base né, em tudo que a gente conversou, com base nesses exemplos, uh, a redação essa redação que foi lida ela não traz nenhum elemento nada assim podemos dizer que seja sobrenatural uh, para ter uma nota mil só que é um texto muito bem escrito é um texto que ele tem unidade né é um texto que não há nenhum fragmento que se possa dizer assim ah se eu retirar essa parte não vai mudar o resultado final? Não. Todas as partes, elas estão imbricadas, elas estão relacionadas. Tá? E é isso que torna ele muito mais um, argumentativo, né? Aumenta o poder persuasivo desse texto. Tá? Então, com base nesse exemplo, com base nas questões que a gente discutiu, eu vou deixar para vocês algumas orientações... Então, primeira orientação ali pode parecer um pouco estranho, mas é isso aí, tá? Você que está se preparando para uma redação no Enem, não esperar por milagre, né? Como a gente viu nos depoimentos ali, eles, a redação nota mil deles não surgiu de um milagre, né? Surgiu de treino, de leituras prévias... Uh, de preparo, preparo emocional também. Então, assim, essa coisa de dizer assim, não, chega lá na hora, eu vou deslanchar, eu vou escrever super bem. É um pouco difícil isso acontecer, né? E é contar muito com a sorte. Então, a redação, ela exige treino, ela exige prática, sim. Tá? Segundo aspecto ali, fazer paráfrase de textos, de infográficos, de citações, né, vocês mesmos começarem a fazer esse exercício, ler uma citação, como pode dizer isso de outra forma, você está olhando um gráfico, ou um infográfico, né, que mistura elementos verbais e não verbais, como é que você pode interpretar aquele infográfico e escrever aquelas informações com outras palavras, porque a redação vai ser isso. Pode ser que seja um tema que você não tem tanto conhecimento, você vai querer utilizar os textos motivadores, mas você não vai querer perder nota copiando os textos motivadores. Então, o que você vai ter que fazer é utilizar a paráfrase. Certo? Então, esse é um exercício que vocês já podem ir fazendo. Tá? Tá? Relacionar leituras com possíveis temas de redação, né, qual é o tema principal de uma obra, uh, é a pobreza, como é que esse tema pobreza pode se relacionar com uma possível temática de redação, como é que eu poderia mencionar esse texto na minha redação, ok? Muito, muitíssimo importante. Planejar o texto antes de sua escrita propriamente dita, né? Então, fazer um esboço. Ah, meu texto vai ter quatro parágrafos. No primeiro, tem que ter isso, isso. Segundo e terceiro, vou desenvolver as ideias. Quarto parágrafo, tem que apresentar conclusão. Na conclusão, redação do Enem, tem que ter proposta de intervenção, sim. Tá? Porque se você começa a escrever... Sem um planejamento, você pode ficar repetindo a mesma ideia. Ou você pode não apresentar todos os elementos que são necessários para a redação do Enem. Tá? Então, o planejamento, né? Pequeno esboço, algumas palavras-chave ali. Primeiro parágrafo é ter isso, segundo isso, terceiro isso. No quarto parágrafo, terminar assim. Isso auxilia muito. Treinar, treinar e treinar a escrita, né? Isso é um treino, isso é uma prática, isso é um processo, que aos poucos a gente vai identificando o que, que nós podemos melhorar, mas não é algo que... Alguns têm muita habilidade para escrever, mas geralmente as pessoas vão aprimorando isso com a prática, certo? Outra questão, né? Não se preocupar em impressionar. Então, tem muito aquela questão de utilizar palavras mais sofisticadas, de ficar estudando no dicionário palavras que são pouco ditas, para a banca achar que você tem um conhecimento de vocabulário impressionante, né? Ou escrever frases em ordem inversa. Então, uma frase normalmente é sujeito, verbo e complemento. E não é na redação que você vai alterar essa ordem no texto literário, texto poético, nós fizemos alteração nessa ordem, mas a redação, ela tem que ser um texto claro, objetivo, de fácil compreensão. Então, pre prezar por palavras não tão sofisticadas, né, não tem essa preocupação com utilizar palavras diferentes, ou fazer Inverter a ordem das frases para ficar frases diferentes, isso, isso não auxilia, tá? Então, sim, escrever de forma objetiva e clara. Vocês imaginem uma banca, né, a gente corrigia mais ou menos 50, 70 redações por dia. Você imagina a banca pegar uma redação que está escrita de uma forma nada objetiva, com essa inversão, né, entre verbo, sujeito, complemento, uma frase ou um texto que tem que ser lido várias vezes para daí ser compreendido, a banca já não, não consegue prestar tanta, uh, tanta atenção, já causa uma impressão negativa. Então, a escrita objetiva, uma escrita clara. Ok? E buscar identificar equívocos uh, que está cometendo, né? Então, pedir para um colega, um amigo, uh, pai, mãe, alguém que tem um certo conhecimento linguístico, para ler o texto, para ver o que, que eles estão achando. Eles estão compreendendo as ideias? Qual a impressão que eles têm do texto de você? Né? Do seu texto, certo? E a partir desse feedback, desse retorno que eles dão, vocês conseguem compreender, né, o que que tem que melhorar, no que que vocês estão pecando, como a gente diz, ok? E daí, a partir disso, consegue aprimorar a escrita. Então, o texto que você fez uma semana, né, você pegou uma proposta de redação, fez um texto como um exercício, um treino, esse texto, ele tem que ser revisitado depois, até você mesmo, com o passar dos dias, você vai reler esse texto e você vai ver aspectos que você pode aprimorar, tá? Então, é isso, né? A escrita, ela vai sendo aprimorada. Nós, quando a gente deixa um texto parado um tempo, a gente volta a reler e a gente pensa, ah, isso aqui poderia ser escrito de uma forma mais adequada, ok? Então... É mais ou menos isso, né, que eu pensei para vocês. Eu tinha preocupação em não me estender tanto também, né, porque fica mais complicado, só no online a gente não consegue interagir tanto, então quando é muito extenso fica cansativo também. Eu não sei se tem dúvidas, eu vi que o Lucas fez uma observação aqui, eu não consegui ler antes, né. É uh, interessante ver que o texto não precisa seguir aquele molde rígido, que muitas vezes é dito como essencial. Deu um parágrafo, deve ser composto por três frases. Exato, Lucas. Né? A gente tem que ver qual é o tamanho dessas frases. Ok? Tamanho do parágrafo também, não podemos dizer assim, ah, tem que ter cinco linhas, tem que ter tantas linhas. Né? O que, que é uma frase? Ela tem que ter sentido completo. Ok? Então, mas ela não, isso aí não significa que vai ter três linhas, que vai ter duas linhas, né? Essa necessidade de, de contar, na verdade, não existe. Na verdade, a gente tem que ver o sentido que, aquela, que a gente consegue fazer a partir daquela frase, tá? Mas ela tem que ter uma certa independência, né? A frase tem que ter um sentido completo, Tá? O que o texto diz é muito mais importante do que sua forma. Uhum. Claro, não digo que um parágrafo de uma frase é correto, mas se o texto fizer sentido como um todo, o molde pode ser dispensado. A questão de, de molde, dessa coisa tão fixa assim, né? Ah, esse é um parágrafo, tem duas frases. Esse outro parágrafo tem que ter duas frases também. Tanto que a gente observou ali que tem, tem parágrafos com três, quatro frases também, né? Então, essa questão, e como dividir os parágrafos, é tudo uma, uma questão de organização também. Na verdade, cada parágrafo tem uma função, tem uma abordagem, tá? Problema de fazer um parágrafo, por exemplo, só com uma frase, é que essa frase não vai ser desenvolvida, e a gente precisa desenvolver, né? A gente não pode só jogar as ideias no texto, a gente tem que desenvolver essas ideias. É isso que acontece na introdução. Ela apresenta temática, um pouquinho da, da tese, e apresenta duas ideias, mas ela tem que ter parágrafos para desenvolver essas ideias, tá? Para não ficar um amontoado de, de frases soltas, né? Mas vocês conseguiram observar ali que não tem nenhum... Uh, Exato, Iago. É uma forma de organização também para a gente não se, não se perder, né? Porque se você, por exemplo, você gosta muito daquela temática, você tem muito para escrever sobre aquela temática, você tem que ter em mente, uh, você pode se empolgar na hora de escrever e, no fim, não apresentar os elementos que são essenciais para a correção, né? não desenvolver uma ideia, ou apresentar várias ideias e não conseguir desenvolvê-las, por isso que a gente faz a sugestão do, dos parágrafos, tá? Vocês viram ali, né, que pela organização dos parágrafos ela conseguiu articular direitinho a introdução com a conclusão, no meio teve desenvolvimento das ideias, então é uma forma de nós garantirmos que o texto vai ter essa sequência, que o texto vai ter essa unidade, tá? Não necessariamente tão, precisa ser tão rígido, mas é uma forma de organizar, sim, e é uma forma de, de certo modo, né, garantir que você vai conseguir fazer essa unidade no texto, tá? Eu não sei, pessoal. Vocês conseguiram acompanhar? Vocês querem aparecer aí, ligar as câmeras, a gente pode conversar? Na verdade, sobre redação, a gente tem muitos outros aspectos que a gente poderia comentar, né? Eu escolhi mais ou menos dois ali, o que faz zerar uma redação, e o que, que faz uma redação... Quais as alternativas, as possibilidades para uma redação ter nota mil? Tá? Mas eu queria principalmente. Oi, Iago! Quer aparecer? quer ligar a tua câmera para fazer a pergunta para todos nós? Pode Oi, ser. Professor. Tudo ah. bem. Oi, tudo? Oi. Uma pergunta que eu ia fazer é, ultimamente a gente tem, tem visto algumas indicações né, na, na internet de séries, de livros assim, mais contemporâneos, mais uh, jovens para usar, e daí a pergunta é, tudo bem usar livros que não sejam assim, do cânone né, da literatura clássica brasileira, ou usa, e usar algum um, algum romance do John Green, por exemplo, ou os avaliadores esperam mesmo que a gente siga esses esses livros assim mais clássicos? Não, não tem orientação em relação a isso. né? Desde que você saiba o nome do livro, desde que você saiba a, saiba a autoria, uh, e que você seja fiel às informações do livro. Né? Aconteceu de eu estar corrigindo redação com uma professora de filosofia, e daí, na redação, ele citou um filósofo e uma afirmação do filósofo, mas a professora conhecia, e ela sabia que aquilo não, não tinha coerência, né? Então, também, não a gente tem que ser realmente fiel à obra, tá? Porque se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a pessoa pode até consultar, durante a própria avaliação da redação, a banca, ela pode consultar, se isso existe, se é essa história mesmo do livro, certo? Porque, possivelmente, tenha, em várias redações, vai vá aparecer alguma obra, alguma coisa que a banca não conhece, né, diante de todo o repertório que nós temos. Só que se ela for buscar informação, essa informação tem que coincidir com o que está na, que está na avaliação, tá? Essa é a questão de, às vezes, tentar impressionar, né, Tenta impressionar e quando vê você você se perde. Então a gente pode ver ali nas redação, na redação que a gente leu, ela é uma redação simples, né? Mencionou dois, mas ela não não tem nada de anormal. Então diante mesmo da simplicidade a gente consegue tirar uma boa nota, se preencher todos aqueles outros requisitos, né? Obrigado, professor certo? Ok. E aí, pessoal, mais alguém para interagir, para a gente conversar? Tudo bem? Vocês estão treinando redação, estão escrevendo, estão lendo? Acho que esse é um momento que a gente consegue aproveitar, né, de uma forma mais, mais produtiva esse momento tão complicado que a gente está vivenciando, tá, e vão fazendo as anotações de vocês, tem muitas obras que podem ser utilizadas em diferentes temáticas, né, tem várias especulações sobre possíveis temas para redação, mas é tudo muito, muito especulação, então não tem nada que garanta que você vai ler só sobre tais e tais assuntos e esses vão ser os assuntos, né, então eu acho até arriscado fazer palpites, dar palpites, tá? Mas estejam preparados para utilizar o texto motivador, os textos motivadores, de uma forma que que não seja cópia, né? Mas que enriqueça o texto de vocês e façam aquele planejamento antes de começar a escrever, tá? Eu acho que isso é é fundamental. Ok. Acho que a Júlia Weber está dando uma sugestão, é isso? Júlia, estou testando um app que disponibiliza vários temas e correção de redações. O nome é nota mil. Talvez possa ajudar outras pessoas. Exato. Boa sugestão, Júlia. Uhum. Vamos ver o que, que eles apontam né, na, na correção. A partir dessa correção, você tenta fazer uma. Certo? Vou ficar sem bateria. Só um pouquinho. Outra sugestão também é vocês passarem a reda uma redação que vocês tenham feito para um, um colega olhar também. Certo? Não que o colega vá fazer a correção, né? mas você já vai ter uma, uma impressão, porque as, a gente olhando o próprio texto, a gente sabe o que a gente quer dizer, né, então para nós parece que está dito ali, mas se o colega lê e não entende exatamente, quer dizer que a gente não escreveu exatamente o que a gente estava pensando, tá? Então esse é um bom movimento, né, trocar redações com os próprios colegas também, tá? A Karen está dizendo que ainda não recebeu as correções. É, nesse tempo eu não sei se eles estão recebendo uma demanda muito grande, né? Uh, tinha um site do UOL também que prometia dar uma devolutiva, dar uma correção da redação, e uma vez umas alunas minhas escreveram que também não tiveram essa devolutiva, então... É, é relativo, né? A gente tem que ver o que que... se vai obter ou não a, a correção, tá? Pessoal, mais alguma questão, mais alguma coisinha? Não? Tranquilo? Então, ó, aproveitem, leiam, façam paráfrase, treinem a escrita, Certo? Porque essa é uma habilidade que tem que ser desenvolvida, e ela só é desenvolvida a partir da prática, realmente. Ok? Agradeço muito, né, a presença de vocês. Legal a gente ter essa, essa interação, né, ao mesmo tempo, um momento de conseguirmos enriquecer, trocar conhecimento. Ok? Então, valeu, pessoal. Qualquer coisa você sabe, meu e-mail, né, Paula. arroba Ibirubá. Eu vou escrever aqui no site. Ok? Então, disponibilizei o e-mail para vocês, tá? Qualquer dúvida, fiquem à vontade para escrever, para entrar em contato. Certo? Ah, obrigada, Marina. Então, tá. E fiquem bem, pessoal, se cuidem, vamos ter esperança que dias melhores venham por aí. Tá? Fiquem bem. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.